Antes do vídeo começar, eu tenho um, um recado Eu queria divulgar, o canal que tá aqui, ó A vai aparecer no lugar e no comentário fixado Na descrição não vai tá, porque na descrição buga Não sei, porque o link não funciona Então vai nesse canal e deixa o um like lá nesse vídeo dele E fala assim se o Jorge Oi Hoje a gente vai testar a minha burrice é, eu vou jogar esse assim. aqui assim. Agora, eu acho que é isso, isso. Hum, hum. hum. Oh oh Eu sou burro. Qual diferente? Eu sou Eita. Pegadinha, tá ver? É, tem alguma pegadinha nisso aqui, eu acho. É, deixa eu, ver, eu não tô dando nada, não Vamos fazer tudo de novo. Oh, galera, montei aqui. Nem essa peixinha tá escuro. Oh, agora eu vou fazer.. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Todos. Esse, esse aqui. Esse é azul, esse é aqui, esse. Esse aqui, esse, esse aqui, e esse, esse aqui. Esse, aqui. esse aqui. Aqui, um rápido ali. Esse aqui, um desses dois, eu acho. Um desses três. Só vou fazer mais uma vez. Se não for... Todos, ah, isso aqui é chato, meu Vai. Esse, esse, esse. É... Ok. O que vai estar Não? ficar no... Eita. Tchau.